É o Takeshi de Janamid Ai, Takeshi, deixa eu te mostrar uma bazuca aqui, ó. Ah, que... Pra eu mandar o primezão. <risos> Porra, mano, você não tá olhando, não, guerreiro? Pelo amor de Deus, não tá andando não, anda direito aí, velho, olha aí, a faixa é minha, a preferência é minha, pai. Pelo amor de Deus. Salve. Já não, vem vamos fazer, nada, fazer o quê aí, pai. Já então, vem que Isso, tá lançando a monstra, mano. Cara bom, velho. Que cara bom. Caralho. Volta, volta, volta. Ai. Ai, meu Deus, ajuda o menino lá, galera. Nossa, o Karts vai parar o Baron Solo, mano, só pela presença dele. Tá tem zônias, Jim? Fala que você tem zonas, pai. Um um chama juntinho, chama juntinho QUÊ? MEIA BASE! Licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%? Isso. Ah, era o da câmera, mano aí eu tava no meio do jogo <risos> Salve Aí, ó, mutei de chaco, ó Opa Será que nós joga assim, mano? Vamos jogar <risos> Que isso, velho? Bora jogar assim Caralho, agora, ó tô te... para, para de apontar pra mim, mano O você... que você tá querendo dar esse soquinho? Caralho, filho. Olha, como é que faz agora? Olha. Ó o outro. Boa tarde, Marquinhos. Manda um salve do trash puxando a câmera pro meu amigo cadeirante de janela que eu escoego o bombom. Pera aí. <risos> <risos> salve aí pro amigo do hipnos mano. O cadeirante, né, mano? Tá salve, meu querido. Fica à vontade pra vir deslizando o bombom aí, filho. Pra fazer ele ser útil, eu vou ter que me jogar nos caras. Morrer. Nossa, ele não veio me matar, não? Ele tá vindo me caçar, ele tá vindo me caçar, tenho certeza. Que porra é essa, mano? O cara vai ficar me dando chase mesmo, mano? Não! Vamos nessa, galera! Vamos nessa! Vamos nessa, vamos nessa! Nossa! em inglês por 2 minutos igual a Prime? It's true! It's true! If I speak English only for 2 minutes, you go slide the bomb! It's true! Ok, alright! Exclamation phone, Valdin, Exclamation phone! Valeu, Gui! Thank you, Gui Base for the Primezinho! You are welcome, my boy! You are welcome! Let's go, boys! Dia, Quem joga Tibia sabe contar em russo. Capitão Timo no mas comando. É Salve, Guto. Velho. Obrigado pelos dois meses. Nossa, esse foi cringe, hein? Obrigado pelos dois meses aí, Guto, de subzinho com nós. Tamo junto, meu lindo. Tem campo aqui, mano? Não, não tem campo. Meu W não ativou, então não tem. Vou passar a mid na Caruda aqui, mano, pra tomar umas espetadas. Por que, que eu não pensei nisso, mano? Arroba, quem se serve segurar, Isso, um Deixa mais fino, longe. deixa mais fino. Gostaria muito de ser amigo. Não, Você mais fino, ser menor ou menor? Bar, assim? Aí, agora faz pra o bicep. <risos> Caralho, o pai tá chato. Ô, tamanho... pai tá chato. <risos> <risos> oh, agora mostra aquela foto lá que eu te mandei no privado. <risos> E segue a linha, segue a linha. <risos> isso aqui, vai. Ah, vamos nessa minha galera, vamos nessa minha galera. nessa galera Kenzi, se mandaram o salve do desmaio Misturado com o salve do que Eu deslizo o bombom, fechou, pera aí Vou fazer Void mesmo Salve Inglês Vou fazer Void mesmo Salve Inglês Já vem deslizando o bombom aí Fica à vontade pra deslizar aí Vem com nós, sem medo de ser feliz Mano Cabecinha, vai que eu vai botar a cara para entrar aqui, velho. Pera que eu já agradeço, sabe Eu vou dar um Rzinho aqui Como quem não quer... Quê? Que? Tentar. Que que cancelou minha ult? Que? A minha ult... Ai, eu não tô conseguindo apertar os botão, mano Que? Deixa ele parar... Que? Não, se essa bola cancela eu, mano Era tilt